Vídeo que mostra o suspeito de matar turista em trilha do Rio de Janeiro diz que exames vão provar inocência. Matheus Augusto da Silva, de 22 anos, foi preso em São Paulo nesta sexta-feira dia 14. Nesta sexta-feira dia 14, o suspeito de matar turista do Rio de Janeiro, Matheus Augusto da Silva, disse ao G1 que não conhecia a vítima e que é inocente. Vejam um trechinho do vídeo a seguir. Então, meu nome é Matheus Augusto, primeiramente, tenho 22 anos. Eu gostaria de deixar o tempo mostrar a hora que saiu o resultado dos meus exames, para mostrar realmente que eu sou inocente dessas acusações e minha vida voltar a ser normal, tudo de novo, como estava sendo. Mas você estava lá, eu estava não bem no local, eu estava próximo do local de onde que ela veio a óbito e onde veio a corrida. Eu estava acampado numa barraca, a gente estava fazendo artesanato, vendendo e, e acampando na barraca, próximo de onde ela morreu, num lugar bem perigoso, próximo do morro da favela da Coca-Cola. E você, conhece, você chegou a conhecê-lo? Não, nunca vi, não sei nem quem é, só fui ver ela na, na televisão. E, e, e um, você tava com mais alguém? Tava com, com um rapaz, sim. Ele era hippie, ele que estava fazendo os artesanatos e eu estava aprendendo com ele. Ah, e quando é que você veio embora do São Carlos? Eu, quando eu descobri que a minha mãe estava doente, que a minha mãe estava bastante depressiva, que queria que eu voltasse. E eu tava com um tablet. Foi por coincidência que eu consegui a internet no outro dia, do, é, depois do outro dia que, que essa moça via óbito. Uhum. E eu consegui a internet de graça para mim estar usando um, com o um tablet. Tá, o que você fez com o um tablet? Eu tive que vender ele em São Paulo para conseguir passagem. As... O suspeito ainda disse que estava no Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, próximo ao local onde o corpo da empresária de Florianópolis, Fabiana Fernandes, de 30 anos, foi encontrada. É, rapaz, é meio complicado essa história aí que ele tá falando, né? Que tava aí fazendo artesanato com o um Hippie aí, colega dele. Essa historinha aí de de tablet que tava usando lá, que pegou a internet de... de lá, é, Essa história tá meio complicada, rapaz, ele vai ter que se explicar essa história aí, porque não tá batendo não. O tablet que ele tava usando aí, ele vendeu... Falou também que a mãe dele tava depressiva, né? Ele veio com muitas histórias aí, muito estranhas. É, sem falar que para ele ser preso também, né? É, teve uma investigação em cima disso daí também, né? E, pô, se, quem não deve não teme, entendeu? É, se ele não fez nada, os, e, os exames que ele fez lá de DNA não vai, não vai constar nada lá. Mas também não bate essa história que ele tá falando aí, que essa história tá muito mal contada, entendeu? Só se ele também estiver querendo botar o pano por cima, esse suposto amigo dele aí que ele falou aí que, que tava fazendo isso, artesanato com ele lá, entendeu? É. Tem que ter uma investigação profunda nisso daí, porque acho que essa história tá muito mal contada.